A Zomo é uma marca de essências que começou e rapidamente dominou o mercado brasileiro, sendo reconhecida hoje mundialmente. Porém, a dona Zomo, que não é besta nem nada, decidiu explorar outros listas no mercado fumético e Né? Hoje nós temos Zomo Vape, Zomo Paper, né? que é a cedinha, alumínio da Zomo, Rocha da Zomo e agora a Arguilha da Zomo. Antes de mais nada, se inscreve no canal, já lembrando que vocês, vocês esquecem, tem gente que não vê até o final do vídeo, já deixa o like nesse vídeo para fortalecer para caralho, que ajuda nós para pôr. Show? Então vamos continuar. Uhum. Fala, seus mãos de cola! Tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Jurema, esse aqui é o canal Tazu tá e aqui você vai saber tudo sobre essa maravilhosa cultura da rima. E como vocês puderam ver na thumb, no nome do vídeo, não tem segredo nenhum nessa porra de canal, hoje nós vamos falar do novo lançamento da ZOMO, né? o mais novo lançamento da ZOMO, que é o Arguilha da ZOMO, o Zona. É importante falar que a ZOMO lançou não só um modelo do Zona, mas alguns modelos. Para esse vídeo, né como o né, dinheiro não está dando em árvores, a gente só trouxe um modelo mas vamos falar das particularidades desse modelo e também um pouco do geral, né, as características gerais de toda essa linha, zona. E para começar, vamos ao que interessa. Bom, voltamos aqui com zona space e como vocês puderam ver, o zona é um aquele interesse, né? Então, todo abril está aqui, né? Então, quando você compra, ele já vem um com vaso, com a stem e o prato. Então, você só precisa de uma mangueirinha, um rosto, faz aquele preparo top para truvar e fazer aquela fumaceira boa demais. falando um pouco do arguilho já em si, eu vou passar a mangueira para a produção enquanto eu estou falando dele, fechou, fechou, vamos lá, primeiramente a estética, eu achei esse arguilho simplesmente lindo, lindo, lindo, maravilhoso, é, ele é bem clean, ele foge um pouco do padrão que eu tenho de arguilho, o fluxo desse arguilho, é, o que eu pude perceber é que é um fluxo bem leve, bem leve principalmente se você usar o difusor, como eu não gosto dessa porra, eu gosto mesmo da barulheira, das bolhas, do barulho eu realmente gosto, tipo, essa sensação de você estar é, fumando um eu acho muito legal, é algo que me agrada, e a Zom, acertou demais em colocar é, esse né, regulador de difusor para você escolher e cada um utilizar esse arguilha da maneira e do gosto aí, que prefere mais. Então, é... eu gostei muito disso, o vaso, como eu falei, bem clean, fica bem bonito. Essa, né, esse grip, esse sistema drug, que eles chamam, que é nada mais, nada menos do que esse encaixe de vaso é, fixo, né? Em que você simplesmente faz, não é uma rosca, mas não, você não tem que ficar girando, você simplesmente faz um encaixe. E aí você pode simplesmente colocar um cat um, um, uma dica aí. Para vocês, ó, só aqui no canal do tá Azul. Quer, mano, se destacar no rolê? Acende essa arguilha, bota um controlador de calor bem fixo, né? Certifique que o rosto tá bem fixo e chega, mano, segurando aqui, ó, essa e fumando no rolê. O carvão não vai cair, você vai chamar atenção para caralho. Ou você enfia um peixe no cu e sai gritando que é sereia. E você pode fazer isso também, mas o arguilha chama muita atenção. Vamos falar um pouco, né? Continuando aqui, o que, que eu vou. eu de fluxo leve, esse aguilha é uma medida incrível, tá, é realmente dentro do que eu gosto, principalmente se você meter o difusor, é o encaixe da mangueira. Bom, esse encaixe é um encaixe externo e ele é bem grande, bem bitolão mesmo. Um único problema que eu tive é que em algumas contras piteiras que são um pouco mais finas, né, um pouco menores, como por exemplo, a da própria Kylie Rose, vocês estão vendo que a mangueira é roxa e aqui a contrateira eu não estou usando a mesma. É, eu tive alguns problemas em borrachas mais finas, que a mangueira fica saindo um pouco justamente porque esse encaixe é bem grande. Isso pode ser tanto um defeito quanto uma qualidade, porque o encaixe sendo grande, ele se adapta muito bem às mangueiras, de acordo com a borracha que você está usando. Então só botar uma borracha um pouquinho mais grossa, que é bem tranquilo ele fixa muito bem, e aí você pode balançar, fazer a porra toda que está suave. O respiro, o respiro eu gostei muito, ele é muito leve, mas obviamente é muito melhor mostrar vocês verem do que eu simplesmente falar aqui para vocês. Então foca no respiro. Como vocês viram, apenas uma soprada é o suficiente para limpar todo o vaso, né? fazer é, a limpeza completa do vaso. E é um respiro muito, muito, muito leve, a bolinha é de nylon, né? de plástico, então é uma bolinha muito leve, que só se você for um retardado, você vai conseguir né, subir água, mas eu tenho certeza que você tem um amigo que consegue. Então comenta aí embaixo pra gente. velho esse encaixe de prato é uma qualidade muito massa, que você pode fazer a... Estourei o áudio. Mas você pode fazer a porra toda que, tipo, não vai balançar. Esse encaixe de rocha, eu considero ele muito bom. Ele fixa bem, ele tá tranquilo, é um encaixe que eu não tive muito problema, o Roche não fica pulando, ele tem um diâmetro bom, né? não atrapalha também na parte do fluxo, então é um fluxo muito leve, muito tranquilo. Eu, particularmente, dou uma nota 9,5 para esse arilho, ele está na faixa dos 600 a 700 reais, né? esse modelo é exato, mas o restante dos modelos eles não vão variar tanto. Mas, na minha opinião, esse arilho aqui vale esse preço ou não vale esse preço? De acordo com todas as qualidades que eu passei para vocês. É, e também pensando que é um arquivo completo, né, que já vem com prato, stem e vaso e é, no material que é um material de altíssima qualidade, eu considero que esse valor é um valor que vale, é um arquivo que vale muito a pena você, é, esse investimento é um investimento que realmente não está absurdo, vale muito a pena. Bom, meus amigos, então vamos ficando por aqui. É, muito obrigado pra quem viu o vídeo aqui até o final, era um vídeo que eu estava man, muito ansioso para fazer, que eu comprei esse aguilha e eu tava querendo bastante, é um que eu gostei pra porra, um aguilha de foda, vai ser meu aguilha das travel agora do final do ano, dos holiday, do summer e do caralho 4. eu vou levar pra porra toda porque esse aguilha aqui é top demais e muito prático e tudo mais, de lavar e os caralho a eu não falei isso durante o vídeo, mas pra lavar também, ele é muito tranquilo, muito suave, ah, desmonta tudo, é a porra toda e você passa os copinhos deixa bem lavado esse caralho, é, se inscreve no canal, né? ativa o sininho para você estar tá sempre recebendo os conteúdos aqui, top, os conteúdos maravilhosos desse canal, deixa seu like, por favor mano, bora daí. estourar esse like, esse botãozinho maravilhoso para ajudar o canal a crescer. Se inscreve também nas nossas redes sociais Vocês estão passando aqui na tela e também vamos estar aí na descrição do vídeo com um contato mais próximo. Lá vocês podem mandar perguntas de direct, inbox do Facebook, né? O Facebook Instagram é o que temos pra hoje, certinho. E lá também tem conteúdo diferenciado, os making ops, tudo que é diferente do YouTube, que é mais próximo, é mais rápido. A gente não pode ficar passando aqui tanta coisa porque são vídeos mais complexos aqui. E lá a gente pode fazer um conteúdo diferenciado mais rápido e mais próximo de vocês. Fechou? Então o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado e valeu!